Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um recadinho mega importante pra vocês, tá? Pra quem não sabe, agora em agosto acontece a maior feira de artesanato da América Latina que é a Mega Artesanal, é a 2018 acredito que muitas de vocês já tenham ido na feira e já conheçam essa feira ela acontece em São Paulo, eu vou deixar o endereço dela aqui pra vocês, tá? É, com, com todos os dados para quem quiser saber: preço de ingresso, você pode pagar meia. Eu vou deixar todos os dados aqui embaixo no box de informação. O horário da feira é das 10 às 18 horas, ok? E o endereço eu vou deixar aqui embaixo. Na feira tem muita coisa: tem expositores, tem cursos, produtos para vocês verem, lançamentos premiações, então tem muita coisa e vale super a pena você dar uma passadinha aí na feira, mesmo se você não for de São Paulo, vai, porque vale super a pena você conhecer essa feira, tá? E agora, o recadinho que eu vou dar pra vocês, que vocês vão adorar, é que vai ter um encontrinho na Mega Artesanal deste ano com várias blogueiras de corte e costura, tá? Então, no dia 4 de agosto, a partir das 16h30, no estande da revista Burda, vai ter várias blogueiras lá, tá? A gente, vai, a gente se reuniu pra fazer um encontrinho com vocês e eu vou falar agora quais são as blogueiras que vão estar lá. Vou deixar o link pra quem quiser conhecer o site delas, pra quem ainda não segue, eu acredito que vocês já sigam todas elas, tá? Tá? E vai ser um bate-papo, vai ser uma coisinha bem corpo a corpo lá, que vocês vão perguntar tudo que vocês têm curiosidade sobre a gente, é tirar fotinho e vai ter sorteios. A gente vai fazer sorteios com vocês, vai ter bastante coisa pra sortear, tá bom? É, a gente vai montar alguns kits, ainda a gente não sabe direitinho como que vai ser, mas eu vou levar alguns kits pra sortear aí pra vocês, então vai tá muito legal. Então a gente vai tá lá... No dia 4, a partir das 16h30, no stand da revista Burda, tá bom? Então agora eu vou falar pra vocês quais são as blogueiras que vão estar lá comigo. Alana Santos Blogger, a Daisy Costa, Diana Demarche a Elisa, a Francine Lacerda, a Joyce, a Katia Linden, então, e eu, a Josi Dolfinetadas da Moda, a gente vai estar todas lá no estande da Burda, esperando vocês para um bate-papo. Como eu disse, a gente vai estar lá, então, a partir das 16h30, vamos conversar, então, tirar foto, fazer sorteio com vocês, tá bom? E eu vou deixar, então, todos os links aqui, eu acredito que vocês já conheçam todas essas blogueiras, mas para quem não conhece ainda, eu vou deixar o link dos canais do YouTube dela aqui embaixo, passando no box de informação, pra vocês seguirem ela também, todas vamos estar lá com vocês, então, no dia 4... E a gente espera vocês pra gente poder conhecer as leitoras, conversar, bater um papo lá, tá bom? A gente vai esperar vocês, então, no dia 4, a partir das 16h30, no stand da Burda, tá bom, pessoal? Então, eu só vim aqui passar para deixar esse recadinho pra vocês, que eu tô esperando vocês lá, então.